Oi, oi, oi! Eu sou Chega Ferreira e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer essa peça aqui, a nossa capa réu. Olha só, que linda que é essa capa. Olha só, gola alta para ficar bem quentinho, pro teu bebê de quatro patas ficar bem aquecido agora nesse inverno. Olha só que linda que é. Vamos lá fazer essa peça então? Mas antes eu gostaria de pedir para você que não é inscrito no nosso canal que se inscreva. E ative o sininho para receber as notificações, assim toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado e nos acompanha nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, eu tenho meu Face e o meu Instagram particular e vou amar encontrar vocês por lá. Bora lá então? Vem comigo, vamos lá. Mas antes, roda a nossa vinheta! Então bora fazer a nossa capa cacharréu. Bora lá então. Aqui, gente, que vocês vão precisar, tá? Dois focinhos de porco, tá? Elástico aqui, esses cordãozinhos de elástico aqui na medida do pescoço aqui, tá? Ó, você vai medir aqui, vai deixar uma sobra, tá? Pra você poder dar um nó, tá bom? Ó. Deixar uma sobra assim pra você dar um nó. E daí, você vai fazer... Dois, tá? Precisamos de dois. Ok? Aqui, ó. Tá aqui os elásticos. Na medida do pescoço. Se você não tiver esse cordãozinho ali, você pode tá fazendo com elástico normal. Aí, você prega o elástico normal, tá? Ou com uma cordinha mesmo, sem precisar ser elástico, Tá? E três velcro do mesmo tamanho, tá? No molde tem o tamanho do velcro ali certinho, tá? Então, esses são esses acessórios que a gente vai usar para fazer esta peça, tá? E o ilhós, tá? Quatro ilhós. Número seis, esse eu tô usando o número seis, tá? Mas, conforme o tamanho da peça, você vai usando. Esse é o maiorzinho que tem, ó. É o que eu gosto mais de usar pra essa peça que eu tô fazendo é tamanho sim. Então, na gola, você vai colocar o ilhós, tá? Na gola, você vai medir certinho aqui, ó, aqui certinho, e vai colocar o ilhós aqui, tá? Um aqui, um aqui, um aqui, um aqui, ok? Pra ficar certinho, tá? Então, na gola, tá bom? Então, a gola aqui, você vai cortar duas vezes, tá? Dobrado aqui. Essa aqui é a gola, tá? Duas vezes, é uma gola alta, né? É a nossa capa cacharrinha, uma gola alta. Aqui é o peito, tá? peito você vai cortar duas vezes também, tá? Aqui eu tô usando o Fraser com metalacê. Se você quiser tá fazendo com outro tecido, pode ser soft aqui no lugar do freezer, No lugar do metalacê pode ser nylon, nylon ac aclopado, né? Ou só o nylon, Tá? Então, pode ser outro tecido também, pode até usar tricoline, tá? Eu gosto mais do metal C, acho legal. E eu fiz também um aclopado para sky, que ficou show de bola, tá? E aqui no lugar que vai esse nosso freio aqui, você pode estar tá colocando ou plush ou o soft, tá bom? Então, aqui o peito você vai cortar duas vezes dobrado. Essa aqui... É o filete do peito, ali o filete da barriga, tá? O fino vai ser uma vez no freezer, uma vez no metalacê, tá? Aqui é o nosso filete grosso, filete da barriga também, uma vez no freezer, uma vez no metalacê, tá? E o nosso corpo, que é uma vez no freezer, uma vez no metalacê, tá bom? Então esse é a nossa peça, ok? Aqui é o pescoço, aqui é onde sai o rabinho, tá bom? Então, como eu disse, tem o tamanho aqui do velcro para você usar. Então, bora lá, bora fazer a nossa peça. Vamos começar preparando essas peças pequenas aqui. Esse aqui eu tô fazendo tamanho 5, porque já tem dono, né? É o dog da nossa veterinária, né? Eu já fiz um monte disso aqui hoje. Fiz para Sky, pro Baroque, e fiz para o bebezinho da... Da Larissa também, mas... E o baroque ficou muito engraçadinho, fez sucesso, né? Aí, o pessoal já começou a pedir. Bora lá, então. Que vamos pegar uma peça na outra aqui. Passar uma costura por tudo, só deixar aqui pra gente virar, Tá? Aqui os biquinhos, né? É uma peça bem quentinha, tá? Agora pro inverno, é uma peça que aquece bem, tá? E aqui a gente vai fazer um três ponto, tá? reserva, vamos pegar a outra peça, o filete fino agora. Uma dica, tá? Quando for menino, vocês só coloquem o filete grosso, tá? Por causa do pipi dele. E quando for menina, vocês usam os dois filetes, tá bom? Vamos passar a costura por tudo, deixar só aqui pra gente virar. também vamos despontar. Despontado, reserva também vamos pegar a nossa o nosso peito Passar a costura aqui juntando, tá? Só aqui em cima. Eu gosto de espontar, mas não é necessário, tá? Costura de segurança aqui certinho. Aqui também. Acabei bem assentado. pegar agora a nossa gola Passar é uma costura aqui em cima tá lembrando que tem olhos cuida para não Pegado ali em cima, a gente vai dobrar assim, tá? Ok. Ilhós com ilhós aqui, tá? Aqui também, ó, deu certinho. A gente vai passar uma costura aqui, tá? De fora a fora aqui. Fechando aqui a nossa gola. Cuida pra não pegar o ilhós, pra não quebrar a agulha, não estragar a máquina, tá? Sempre quando você for... Por colocar o você sempre coloca os dois dedos para cá. Assim, agora a gente dobra a gola aqui, tá? Abaixo do ilhós, aqui, ó, a gente vai passar uma costura, tá? Aqui, ó. Abaixo do ilhós aqui, ok? Segue retinho, tá, gente? Arruma aqui a costura aqui de cima e segue retinho. aqui, certinho aqui acima do ilhós o ilhós tá aqui, acima do ilhós a gente passa uma costura aqui, tá? um dedo acima do ilhós e a mesma coisa, segue retinho assim, depois é só a gente passar colocar o nosso elástico aqui, tanto aqui como aqui, e a nossa gola já vai estar tá pronta. Gente, é tão quentinho, tão gostoso isso aqui, que olha, dá vontade de fazer um pra mim. Reserva, agora vamos pegar nosso corpo. Nosso corpo, vamos pegar primeiro aqui a nossa parte do peito, tá? Essa parte que a gente costurou que tá três é pra baixo, tá? Essa parte que é pra cima, essa parte aqui sem acabamento que a gente só passou a costura de segurança é pra cima, tá? Aqui o pescoço, aqui a gente vai ó, aqui biquinho com biquinho, aqui e a gente vai pregar aqui. Ok? Ah. Ah. Aqui. Aqui a gente vai pegar e pegar aqui. Tá bom? Bora lá, então. mesma coisa aqui, ó Vamos pegar outra ponta aqui, ó E vamos pegar aqui Certinho Hã? Aqui Aqui nós vamos muito grande aqui, né? Deixa eu colocar pra cá esse aqui. Aqui, nós vamos colocar nessa parte arredondada aqui. A gente vai colocar esse um dos nossos nosso filete do peito, e o outro aqui pra baixo, ó. Desse jeito aqui, ó. Aqui a gente coloca esse e aqui esse. Lembrando que você pode deixar só com um, tá? Só com o grosso aqui, tá? Ah, o pequeno, geralmente, a gente usa quando é menina, né? Pra ficar mais seguro. Mas, ah, quando é menino, daí você faz um trançado, tá? Você coloca um pra um lado, outro pro outro. Se você quiser usar os dois, tá bom? Aí você coloca um no lado, outro no outro, que ele transe. Né? Que ele transpasse um, um por cima do outro Aí, para menina, você faz assim Da forma que eu tô fazendo Eu geralmente, para menino, pro baroque Eu fiz só com um, tá? Porque eu achei mais fácil Ficou melhor, vestiu melhor Mas para Sky, eu fiz com os dois Dessa forma que eu ensinei para vocês aqui, tá bom? A do baroque eu já fiz Só fiz com um, né? Esse aqui eu vou fazer com dois Porque esse aqui vai para Pra bebezinha da nossa veterinária para Suzana, tá bom? e também para vocês verem como que faz né assim gente agora vamos pegar o nosso nossa outra peça né essa aqui e vamos pregar aqui tá? vamos ajeitar bem ajeitando aqui bem arrumadinho aqui tá aqui cuidar na hora de pregar aqui Pra ficar certinho aqui, como tá aqui, tá? Ó, ficar certinho, ficar certinho aqui no nosso peito aqui. Então, vamos acertar bem aqui, colocamos um alfinete aqui, e dá pra não se machucar, aqui, eu ia alfinete pra se machucar do estoque. Aqui, ó, certinho aqui, biquinho com biquinho aqui. Aqui, aqui nossa fita pequena do peito, a ronqueira que o baroque tá fazendo, gente. Essa é a trilha sonora da dos meus vídeos agora. Olha só, tanto que esse, que esse cachorro rompe. Então, daí aqui, na parte. Um alfinete grosso, coloca um alfinete. Eu gosto de colocar um alfinete aqui também, nessa. ai E agora, vamos pregar. Passar a costura por tudo, deixar só aqui em cima sem costurar, tá gente? Aqui em cima não costura. Aqui na gola. Não esquece de tirar os alfinetes. Depois tirei tudo os alfinetes, ok? Tirei tudo os alfinetes. Vamos fazer piques. Sei. Agora, a gente vira a nossa peça. Aqui, a gente vai despontar agora a nossa peça, tá? Ficou assim. Para espontar a nossa peça, vamos pegar aqui, ó. Nessa costura aqui, vamos vir espontando de fora a fora, tá? E a gente vai passar uma costura de segurança aqui na, nessa gola aqui, nessa parte aqui, tá? Passar uma costura de segurança aqui. Agora, vamos colocar a nossa bola. Nossa bola é o seguinte. Vamos vir aqui certinho, costura com costura aqui. E achar o nosso meio aqui. Aqui é o nosso meio. Então, a gente vai pegar a nossa bola, tá? A gente quer que ela fique assim, pra frente, então, nós temos que pregar ela aqui. Aqui, ó. Meio, aqui da costura, no pique, tá? E vamos pregando aqui. Só uma das pontas, tá, gente? Cuida com o ilhão. Como tá ficando, que é maravilhosa essa peça, muito gostosa. Agora a gente tem que dar o acabamento, né? A gente prendeu uma das partes, agora a gente tem que prender a outra. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai aqui, ó. Você pode pegar e ir colocando, pode alinhavar, né? Ou colocar uns alfinete pra você ir prendendo ali certinho, né? Como você achar melhor. Eu vou virando aqui, mas você pode alinhavar antes, tá? Ó, deixa eu mostrar bem aqui, tá? Ó, a gente pregou a gola aqui. Agora, ficou essa parte aqui pra gente dar o acabamento, tá? Ó, essa parte aqui. Senão, vai ficar feio, né? Então, pra ficar tudo embutidinho, a gente vai virar aqui, tá? E vai vir pregando aqui, vindo... Pregando aqui, ó, para ir dando acabamento. Ou você pode pegar e colocar, alinhavar, né? Pegar com a, com a linha, com a agulha de mão e passar uma alinhavo aqui, para daí você prespontar. Fica mais fácil para você prespontar. Ou você pode pegar e também ir colocando o um alfinete, né? Daí, conforme você vai pregando, você vai tirando. Eu vou dobrar aqui e vou indo dobrando, tá? Ó. Vou dobrando aqui, tá? E vou pregando. Mas se você não se sentir segura para fazer isso. mostrar pra vocês, ó, eu só vou virando pra cá, encostando aqui, passando a costura em cima. É só o acabamento, como é que fica, tudo embutido, ó. Não dá pra ver nada, tudo embutido. E agora no direito. Vamos colocar os nossos os nossos velcros. e colocar nas cordinha de nosso elástico ali, tá? Então, aqui os nossos velcros, cadê os velcros? Vamos pôr os velcros. Gente, é grande a peça, né? Porque é um tamanho 5, mas ela tá ficando divina. Olha só. Tá ficando maravilhosa. Aqui os ilhós, olha só. Tá ficando divina. Então, vamos colocar os nossos velcos. para pôr o véu certinho, você vai ter que montar ela assim, tá? Tá? Gosto de já. Mesma coisa aqui, tá? Já pega e já mede aqui certinho. Não ter erro. É tudo medido, os velhos, é só pregar. E aqui as nossas cordinhas, aí vamos já colocar as cordinhas também, tá bom? Vamos já colocar as cordinhas, pra gente daí só pregar o velho e terminar, ok? Então, vamos colocar aqui o nosso cadarço aqui. já colocamos aqui deixamos tudo pronto aqui para pôr o nosso os nossos veltos coloquei okay. alfinete para deixar aqui tudo prontinho para depois a gente pregar vamos colocar nosso cadarço então aqui ó cadarço tu vai você vai colocar vai deixar assim ó tá no nosso focinho vou pegar aqui um aqui pra gente tá colocando o nosso cadarço na peça quase pronta a nossa peça e aqui a gente vai colocar o cadarço, tá? E faz um nó. bem firme para não desamarrar, tá corta o excesso Coloco o um nó para dentro aqui que colocamos o um nozinho para dentro Ó. Assim. Agora, a mesma coisa a gente vai fazer aqui, tá? Bem forte, pra não desamarrar, gente. E cortar o excesso. E colocar aqui para dentro. Aqui, a nossa gola tá pronta, ok? Agora, vamos pegar o nosso velcro para terminar a peça. Fez a marcação dos para a gente vai pregar os velcros. Isso é um tamanho cinco. Olha só. Peça pronta. Olha só, gente. Que linda ficou essa peça. A nossa capa cacharréu. Por causa aqui. Do nosso, da nossa golinha, né? Que vira touquinha também, né? Gola alta. Olha só. Que show de bola. Então, gente, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado. Gostei de lembrar que o sucesso de vocês também é meu um sucesso. Bora fazer roupinhas pet, gente. Bora aproveitar. Essa roupa aqui é maravilhosa. É quentinha. Ela é muito quentinha. É gostosa. E não é difícil fazer. Vocês viram, né? E é um charme. É uma peça maravilhosa espero muito, muito que vocês tenham gostado, tá? Precisando de tecido, chama Felipe Males aí. Eles têm uma variedade de tecido maravilhosa, tá bom? Beijinhos pra vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Até a próxima. E se Deus tá no negócio, o sucesso é garantido. Beijos, eu amo muito vocês. Beijos, beijos, beijos. Fique com Deus. Tchau, tchau. Tchau.